Olá galerinha Descomplica, tudo certinho com vocês? Eu sou a professora Bruna Saad, e esse Quer Que Desenhe traz um resumo sobre verbos. Hoje vamos falar sobre os modos verbais, tempos e formas nominais, para que você não tenha dúvidas sobre esse conteúdo que é bastante abordado em provas. Se você está estudando para o vestibular, dá um like nesse vídeo, estamos na torcida por você. Ah, antes de começar, eu deixei um mapa mental do vídeo completo aqui no link da descrição. É só clicar e baixar. Agora, vamos desenhar. Para compreender essa classe gramatical, primeiramente, é necessário analisar o seu conceito. Verbos são vocábulos que indicam ação, fenômenos naturais ou que introduzem um atributo. Além disso, também devemos lembrar que existem as locuções verbais, que são expressões formadas pela combinação de verbo auxiliar mais verbo principal, desempenhando a noção de um único verbo. Visto o conceito, agora é importante falarmos sobre as flexões que os verbos sofrem. São elas, número, singular e plural, pessoa, primeira, segunda e terceira, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo, e ainda alguns gramáticos consideram voz como uma flexão verbal. São elas voz ativa, passiva e reflexiva. Bem, vamos então aos modos verbais. O modo tem a ver com o que chamamos de posturas enunciativas. Eles permitem expressar uma atitude em relação ao que se quer dizer. São eles. Modo indicativo, que indica certeza. Modo subjuntivo, que é o oposto do modo indicativo, porque ele marca a ideia de hipótese, possibilidade. E, por fim, o modo imperativo, que não se chama assim por coincidência. Ele indica uma ordem sugestão. Depois de entendermos a semântica dos modos verbais, vamos aos tempos verbais. No português, estudamos os tempos verbais basicamente a partir das ideias de presente, pretérito, e futuro. Parece tranquilo, né? Vamos falar sobre eles. No indicativo, temos o pretérito imperfeito, que indica uma ação contínua no passado. O pretérito perfeito, que indica uma ação pontual no passado. O pretérito mais-que-perfeito, que indica uma ação que aconteceu antes de outra ação passada, o presente, que normalmente indica um fato momentâneo, mas também pode ser usado com valor de futuro, o futuro do presente, que indica uma ação futura, e, por fim, o futuro do pretérito, que refere-se a uma ação que poderia acontecer, mas não se concretizou. Agora, Vamos aos tempos verbais do modo subjuntivo. Aqui temos o presente do subjuntivo. Esse tempo normalmente é conjugado com a partícula que e é utilizado para indicar desejo, hipótese e suposições presentes ou futuras. Temos também o pretérito perfeito do subjuntivo, que é utilizado para expressar desejos e possibilidades de acontecimentos que estão condicionados a outros. Normalmente, esse tempo verbal é conjugado com a partícula C. Por fim, temos o futuro do subjuntivo, que normalmente vem conjugado com a partícula quando indica uma ação que poderá acontecer no futuro, mas ainda não aconteceu. Vamos agora falar sobre as formas nominais. Essas são mais simples, mas também são muito importantes semanticamente. Primeiro, temos o infinitivo, que expressa a ação em si. Além do infinitivo, temos o gerúndio, que é a forma nominal que indica uma ação em curso. Por último, temos o particípio, que expressa uma ação já finalizada. Agora, para finalizar, vamos falar sobre as vozes verbais. As vozes do verbo indicam se o sujeito é agente ou paciente da ação verbal. Lembrando que ele pode até mesmo ser os dois em alguns casos. Vamos ver? Na voz ativa, o sujeito é agente da ação. Já na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal e ela pode aparecer de duas formas, na voz passiva analítica e na voz passiva sintética. Por fim, temos o um momento em que o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente. Esse caso chamamos de voz reflexiva. Deu para entender tudo sobre os verbos, não é mesmo? Então, deixa nos comentários quais são os outros temas que você quer ver aqui no Quer Que Desenhe. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os resumos que subimos por aqui. Claro que o conteúdo completo, concurso, cronograma, planejamento de estudo está no Descomplica. Deixei o link na descrição para você assinar com aquele super desconto. Ah, não esquece do mapa mental, hein? O link para baixar ele de graça e completo também está na descrição. Até o próximo vídeo, pessoal!